treino feito é melhor que treino perfeito né acho que o principal é esse porque eu tive inúmeras dificuldades ao longo desse desse caminho é, que me impediram de executar o treino como eu gostaria de, de executar eu tinha que ajustar meus treinos diversas vezes Olá pessoal tudo bem aqui sou eu André Ascardo Corrida Perfeita para falar um pouco com vocês e para eu falar sem me perder, o <risos> Tiagão tá aqui junto comigo também do Corrida Perfeita. E aí, Tiagão, tudo bem, cara? Fala, Andrei, beleza? beleza. Não se perder em tanta fala, né? Já que é. você nem gosta de falar. É muita história. E a gente é. vai falar de que hoje? Hoje? Você que é o cara que manda aí nos conteúdos que a gente vai falar, mas você já me avisou eu tô ligado. É que bom hoje... ser avisado, né? É. <risos> é. Hoje a gente vai falar... Sobre o Mundial de Ironman lá no Havaí que eu participei agora recentemente Você buscou umas perguntas com o pessoal, não foi? Sim, trouxe algumas para te fazer já Porque algumas. a gente já falou sobre esse assunto, Sim. né? Falamos, fizemos live, fizemos para o pessoal lá do Close Friends no, no Instagram também O objetivo não é hoje falar especificamente da tua jornada no triatlon é, Ou outras histórias que já foram contadas, mas falar da prova em si, né? Do que que rolou lá, quais foram os seus, seus aprendizados, sua experiência lá e falar do Havaí como um todo pra galera, né? Acho que até depois a gente começar falando o que é o Mundial de Man no Havaí, né? Foi onde nasceu o Mundial de Man, né? Eu conheço um pouquinho da história, mas acho que você é melhor do que eu pra contar Beleza. como ela surgiu e como é que faz Vamos pra ir lá. pro Mundial de Man no Havaí. Então... Lá não foi onde nasceu o Mundial de Iron Man, Thiago. lá foi onde nasceu, não, nasceu Iron Man, o, perdão, Iron Man. Perdão, o Iron Man. Nasceu. Exatamente, quando juntou um, uma meia dúzia de doido lá e falou vamos fazer um negócio diferente? Vamos! Aí juntaram lá, tinha a competição de natação tradicional ali na ilha, lá na Havaí, que tinha essa distância de 3.800 metros, não foi uma questão de olímpica ou qualquer coisa, só porque tinha uma competição, que era conhecida como uma competição muito difícil lá, e eles falaram Vamos botar essa natação aqui, não é o difícil? Qual que é o mais difícil? É nadar, pedalar ou é correr em longa distância? Né? Aí pegaram essa distância que era difícil da natação, aí juntaram com o ciclismo, com a volta que haviam lá, e colocaram esses 180km de, de ciclismo, e, pra finalizar, eu não poderia finalizar com outra coisa que não era a maratona, né? Que o pessoal sempre temeu e até hoje ainda teme a maratona. E falou, o cara que fizer isso aqui vai ficar conhecido como Iron Man, como Mas, Homem o de Ferro. Atlanta, né? é. Só para lembrar que era um papo de boteco, parece papo lá, Um papo de no... boteco, Tinha, o... silêncio, tinha um ciclista, chica, né, na... na roda de conversa de cerveja lá, sei lá o que eles estavam vendo. <risos> tinha o corredor, um maratonista e tinha um nadador. Todos Sim. discutindo quem era o atleta mais forte, né, das o três que modalidades, né? Que mais difícil. Né? O que, que, era foram mais difícil. Daí que criaram essa longa distância aí do triatlon. Porque, querendo ou não, o triatlon já existia. Só que o triatlon uma. A distância é bem mais curta. Foi antes né? o lance lá de San Diego? Sim, então, né? sim, foi, sim, né? foi antes. O não veio antes disso. Tanto que um dos grandes feras, se liga aí para não me perder, tá? O tal do ah, Dave Scott, que, que é um, um dos grandes, grandes que tá. campeões, ganhou seis vezes lá. Ele ficou sabendo do, do Ironman depois que ele já era triatleta, né? Uns três ou quatro anos depois é que ele foi lá se adentrar nesse mundão do, do Ironman. Tá, voltando. Da criação, e anteriormente, se eu não me engano, ela não era lá na, na ilha de Kona, na ilha, na Big Island, né? Na cidade de Kona, tá? Ela era em outra ilha, se eu não me engano, ou no Lulu E Acho depois eles transferiram a prova, não sei exatamente quantas edições, eles falaram, pô, esse negócio aqui pode ficar grande resolver lá para Big Island, lá para Kona, para fazer essa prova lá que é onde se encontra até hoje. A ilha é grande mesmo, viu? Fui dar um rolê lá, cara, porra, é quase que o dia inteiro para você ir para um lado e outro dia para você ir para o outro de carro. É, compara muitos estados brasileiros, não? Né, sim, sim, exatamente. um passeio que eu dei lá, Dos foi... vulcões e tal, né? Dos, Dos vulcões, vulcões famosos, de vez tá? os, os vulcões, porque até pouco tempo, até setembro do ano passado, tinha larva descendo lá, tava em atividade, né? A ilha estava expandindo, e estava bem bonito, mas hoje em dia não está mais, mas o vulcão continua lá, a boca É ativo, né? O mais ativo do mundo, parece, né? Calma. Ele não está em atividade, né? Mas tá lá. O vulcão, a Bocona lá que acabou. Como eu falei, foi setembro do ano passado, parou de descer larva, né? parou de cuspir fogo, por assim dizer. E foi um passeio de carro que eu demorei duas horas para chegar até o vulcão, numa estrada reta e vai, vai, uma paisagem linda também, né? Que vai costeando e você vai vendo aquela larva que havia descido, aquela pedra preta e do lado aquela mata verde, é um contraste bem bonito, é bem legal o local. E assim, estão lá em Cona, e esse ano foi a 41ª edição do Mundial, ou seja, já é bem tradicional o Ironman, e essa marca hoje eu não sei ao certo quantas provas ela tem no mundo, né? essa distância, porque acabou que a Ironman é uma chancela, mas qualquer um pode fazer a distância do Ironman que eles criaram isso, né? tem outras empresas que o fazem, mas está no mundo inteiro, são várias provas que tem pelo mundo, onde que para você ir para a hoje em dia, você só vai de algumas formas, não basta querer e talvez, pagar, né? se você tem o dinheiro possa ter só tem que aí você slots tem da caridade, né? Uma Exatamente. Assim. Só que aí, cara, é dinheiro, não é o dinheiro Porque de pagar vai, a inscrição vai só pra aí, fundação, né? né? É, você vai pra uma fundação, beneficente. Vai uma fundação beneficente do Iron Man que é em torno de doações de 150 mil dólares, 200 mil. Então, se você é uma celebridade, eles vão lá e te convidam para para ir para ilha ilha, tudo mais. Aí vamos lá pras opções, então. ou você doa muito dinheiro, ou você é, é uma celebridade, sacou? Tipo Famosão. o Tony Canan, que é um campeão da Fórmula Indy, né? Lá na, na, Indy, na Indianapolis, né? Indy 500. Super respeitado nos Estados Unidos, Super né? respeitado, Faz ele também. é triatleta todo ano, ele vai lá pra Cona porque é convidado, né? Ele tem esse convite para ir lá, mas não simplesmente pela capacidade de triatlética dele, por assim dizer, sacou? Não pela performance, que é esse que é o grande ponto. Pra Deve você até lá... ter, não vamos questionar isso, né? Ah. Pode até ter a performance, ele não está questionando pode, isso, né? Mas pode, é que pode, ele não pode. passou pelo crivo que você vai explicar não, agora. exatamente, exatamente. E além desse crivo que eu vou explicar daqui a pouco, ainda tem a possibilidade de você fazer 12 Ironmans, né? E depois você se candidata a ganhar uma vaga, que é o Legacy que é conhecido como Ironman Legacy, você faz 12 Ironmans e depois, pô, vamos que sortear pra esse cara que já persistiu Essa tanto possibilidade aqui. eu não conhecia não, interessante. Sim, sim, esse ano teve um brasileiro que foi pelo Legacy, o... pô, esqueci o nome dele, me desculpa parceiro, mas ele tava lá com a família toda festejando e tudo mais, porque acaba que é uma festa muito grande o Mundial, né, e as pessoas têm um desejo muito grande de ir pra lá simplesmente pra participar dessa festa, fugindo já um pouco da coisa, mas mantendo aqui, não vou voltar nesse negócio do, do, não, dos não, slots, não. das vagas. Cara, lá são 5 mil voluntários que participam da prova. Trabalhando para Trabalhando a prova acontecer, voluntariamente de verdade. Eles de não fora, ganham né? dinheiro por isso. Teve um brasileiro que se inscreveu e estava lá trabalhando como voluntário. Não sei qual era a parte que ele estava dando lá, mas estava ajudando no staff da organização da prova. É gente do mundo inteiro que vai lá. Tem voluntários que voltam lá todos os anos, há mais de 30 anos. Só para contribuir, para estar junto da festa, para participar. E pagam para estar lá, né? E Porque pagam para estar lá. Pagam sua passagem. Sim, sim. Eles vão lá, trabalham de forma voluntária. Tá certo que eles têm lá umas coisinhas, mas cara, o preço que eles pagam em dinheiro é muito maior. Mas eu acho que eu tenho certeza que o que eles recebem também... É muito Tá aí uma oportunidade dinheiro. de eu ir pra Cona. Trabalhar como voluntário como lá, voluntário. porque competindo mesmo, não tô afim de fazer nem o Iron para ir, nem o Iron lá. Então, <risos> e nem esses 12, inclusive. Nenhum imagina 12 né, nesse lugar. você pode ir lá trabalhando para fazer ah, a cobertura, a minha cobertura lá legal. em 2021, né? A sua ou também <risos> ser voluntário lá, quem sabe. Pra ir mais de uma vez, temos duas chances, duas oportunidades para ir para Cona. Aí, né, aí moleque, tá quase indo pra Havaí já, então. Aí. aí, vamos lá, então voltando. E como que você consegue outra vaga Para ir para Cona, né? Você tem que se classificar em alguma das provas. Cada prova do, no circuito mundial do Ironman ela tem um certo número de vagas para você ir para lá, né? Porque as vagas são limitadas na São 2.400 atletas no mundo inteiro divididos por várias categorias que podem ir para lá É de idade, né? Pra lembrar Categorias cinco, de idade, cinco, isso cinco, né? De 5 em 5 anos sem é divisão Tanto no masculino quanto no feminino Se eu não me engano começa nos 18 não sei É 18 eu... 24, não isso, de 18 a 24 eu acho Isso, de 18 a 24 é primeiro Depois assim, vai de 5 em 5 anos E sendo assim são só 2400 pessoas. Então tem prova Paraná danar. Então, todos os continentes. Em todos né? os prova. continentes. Pô, em continentes várias mais, né? principalmente na, na Europa Estados Unidos tem várias provas. Beleza. Sendo assim, o cara tem que se classificar. Normalmente são umas 30 de 30 a 40 vagas por prova. 40 40 slots por prova. As provas que são consideradas campeonatos nacionais ou continentais, elas têm mais vagas, né? Então, Acaba distribuindo mais vagas para quem vai Aí como é que você se classifica? Ah, é só ter a vaga? É ficar entre os primeiros da prova inteira? Não, você tem que se classificar é sempre uma competição como é amadora Dentro do seu age group né? Dentro desse, dessa cota de 5 Você está competindo com 5 com anos ali Dentro dos seus 5 anos para você conseguir suas vagas só que aí vem o grande ponto de algumas provas para outras provas, provas que tem atletas de sete, entre 73 anos, vai uma vaga lá para os atletas atleta de 70, 74 anos. Mesmo que ele esteja anos. sozinho na prova. Mesmo que ele esteja sozinho na prova. Então nessa prova que tem 40 vagas, já tem 39 para baixo. Se só tiver atletas ali de 18 até 50 anos, fica tudo comprimido ali, essas 40 vagas. E depois como é que se distribui isso? Isso distribui. É pelo número de atletas em cada, em, cada, em cada categoria. Pô, Tem 500 atletas na, na 35 39. Então, 35 e 39 tem percentualmente é, X vagas. 50% largaram nessa categoria, mais Sim, ou menos 50% de vagas. Aí vão, vão vagas 7 pra vagas para cá, vão 9 vagas para lá. Tem quantas mulheres na, na 40 44? Ah, tem três mulheres. Na 40. Pô, então, de acordo com percentualmente, quanto gente gente ah, vai ficar com uma vaga aqui só. Então, não adianta você subir no pódio às vezes você pode ficar sem a vaga, entende? Isso até ia acontecer com, comigo lá em Boulder quando eu classifiquei para o Mundial de 70.3 é o meio Ironman Que é o meio Ironman, que é mais ou menos na mesma, mesma pegada, né? A classificação é em mundial. Kona, atualmente, né? Ele, não é em ele Kona, circula o 70.3 ele é exatamente, como diria, circulante e eles têm uma, uma pegada para abraçar mais pessoas do que Kona porque Kona é aquele negócio fechado Ali, tanto que acaba que o desejo Para ir para o full é muito maior é né? Para ir para o 70.3 Que é a metadinha Então eu fiquei em terceiro lugar Lá em, em Boulder Subi no pós, tudo felizão Só que eram só duas vagas para a minha categoria porque tinha gente, meu irmão, até 85 Todas as categorias anos, tinha gente, tinha vaga pra todo lugar. Então, acaba que eram só 35 vagas, não lembro, não sei bem, eram poucas. Então, acabou que na minha categoria, que era uma das maiores, a prova, tinha mais gente. Duas Tinha só varinhas. duas vagas pro, pro masculino, né? E eu só fui porque o primeiro lugar não quis ir, né? e acabou rolando a vaga, que é. é assim que é uma forma de você conseguir a vaga pro Mundial. Quando um não quer, né? Um não quer. Você ficou em. Eu fiquei em terceiro. Os dois da minha frente, um não quis, rolou uma vaga para mim. Aí o cara vai lá e pergunta na hora, né? Depois que você saiu a classificação, no dia da premiação, ou na hora da premiação lá, que é premiar o pessoal. Aí o cara vai lá chama o primeiro nada ah, José tal tá, você quer uma, uma vaga não sei o que para ir para para quando não sei o que aí o cara fala sim não se o cara quiser, já puxa o cartão junto. pagar na hora, né? <risos> já não puxa não o sabe. cartão de crédito internacional. Mil doletas, né? Mil dólares para o full. Eu não sei muito bem quanto é que tá o 70.3, mas é mais ou menos... é mesma. na hora, para resumir. É mil dólares que você tem que tirar, depois tem mais 100 de taxa de conveniência, que eu não sei de onde é que é, se 100, sei que mesmo é uma pedrada de uma vez só, cara. Que pra nós brasileiros pesa. Ainda cara, mais. Nessa tá cheio época. de pedrada depois é, da prova, é, né? E ia ter que pagar é, mais mil cara, dólares. Nem sente, né? Você vê o que é o lado psicológico. É, a gente vai chegar nessa né? parte financeira daqui paga, a pouco paga, também. Paga, né? paga feliz o negócio, Mas, né? enfim, para resumir, é assim que as pessoas conseguem o sonho de ir pra Havaí, né? Sim. Principalmente, né? Por Sim. meio de uma classificação e por vaga eu... em qualquer prova no mundo que você possa fazer. Né? Tanto a sua foi no Canadá, a gente já contou aqui em outro podcast. É, foi lá para montreal Quem não assistiu, volta e assistiu ou escutou, volta alguns episódios aí que a gente tem um contando a história do um Triatlo, onde, con... onde eu consegui a classificação. Pois é, é justamente isso e muitas vezes pra, pra muita gente, só aproveitando esse parênteses, a classificação já vale e não, foi, não é bem assim como, como eu penso, entende? eu não pensava só na classificação, eu queria ter um certo nível de atleta mundial, tem gente que só pra ganhar a medalhinha que a gente tem aqui do lado e classificar isso já tá bom, aí chega lá no Havaí e só participa da festa. né? Uhum. Como se fosse mais um torcedor. O objetivo é chegar lá entre os grandes do mundo e competir no mesmo nível. Né? O a seu ideia, objetivo, no caso. A minha ideia é essa. quer voltar já, né, 2021. Sim, e, e tanto tal. que eu não quero voltar ano que vem, porque eu quero voltar. Preparado de verdade. De verdade. Que essa já ficou difícil, né, porque até foi em cima da prova, né, a sua classificação. Ah, aplicação. minha mão. Quantos foi meses, tanta Dois coisa, meses? Foi tanta coisa apertada. Foram 50 dias, né, que eu classifiquei dia 18. Foi dia 18 agosto. a prova de agosto. 19. E foi dia 12 de outubro Menos a prova. De, dias, né? é, e viajei dia 6 de outubro, né? Voltei do Canadá 20 e alguma coisa, então você espreme um pouquinho mais. O objetivo mais, dessa ter... vez era estar lá competindo mesmo, né? O objetivo é. era conhecer o local, ver os, digamos, os adversários, o nível da prova, como é que é aquilo lá. Eu queria, minha mão saber daquilo para saber como que eu tinha que treinar, o que, que eu tinha que treinar de forma mais específica. Pra ter uma noção, uma questão palpável de saber, cara, eu preciso treinar assim, eu preciso fazer assado. Então, essa que era a minha ideia, mas eu não queria lá também pra fazer... Faceando, ou então falar, porra, podia ter feito melhor. Legal. Então vamos partir para as perguntas aqui. Mas antes de partir para elas, vamos lembrar para todo mundo que nossos podcasts, conteúdos gratuitos e etc. Que todo mundo vê de graça aí no YouTube é patrocinado. Tem um patrocínio, <risos> né? que é. é o patrocínio de nós mesmos, né? Que é o patrocínio do Corrida Perfeita. É Corrida ou seja, para quem não é sabe, a gente tem gente. programas de treinamento. <risos> para quem já tem assessoria esportiva, e é complementar seu treino, para quem não tem treinamento nenhum, tudo online, então entra lá em corridaperfeita.com para conhecer nossas propostas e também quem tem interesse no triatlon, né? investir nesse esporte que não é barato e tem o apoio do Andrei, de treinadores assistentes para orientar, a gente tem o Corrida Perfeita Black, então é só acessar corridaperfeita.com/black para conhecer como é que funciona a proposta de treino para triatlon especificamente, né André? Vamos lá para a primeira pergunta, então, que é, diz respeito justamente a essa jornada de classificação. A pergunta que eu separei aqui para você é se você pudesse destacar de forma rápida, é, de forma se rápida. possível, porque tem muitas <risos> perguntas, qual foi o seu principal aprendizado na jornada para conseguir a vaga? Principal? É, para compartilhar com as pessoas também um aprendizado que sirva para os demais. Não é o seu desafio no triatlo, mas desafios na vida de uma forma geral. O principal é treino feito é melhor que treino perfeito. né? Acho que o principal é esse, porque eu tive inúmeras dificuldades ao longo desse desse caminho é, que me impediram de executar o treino como eu gostaria de, de executar. Eu tinha que ajustar meus treinos diversas vezes, Isso inúmeras pra, vezes. Isso para a prova que você ia classificar. né? É, porque, digamos, porque a, a jornada começou desde dois anos atrás, né, a prova que eu ia pegar a vaga, que eu tava de certa forma pronto para pegar a vaga já, que eu me sentia pronto era Cozumel, que foi final em novembro do ano passado, final, novembro de 2018, onde que por algumas, que aí já começou as conturbações na minha vida ali, que aí chegou lá e ainda desencadeou na, na merda da bolha lá que deu no meu pé, que, porra... E fiquei em sexto lá, eram quatro vagas, o negócio da rolagem, lá não rolou vaga. Todo mundo pegou a sua. Pego, todo mundo pegou a sua e eu fiquei. Poderia ter classificado lá já. Então, eu poderia ter já feito toda uma preparação diferente. Só que aí mesmo assim, ainda persisti dentro do meu objetivo, né? Que eu tinha posto esse objetivo de ir a Kona há uns dois anos atrás já. Já tinha posto lá, ajustado no meu planejamento, no meu treinamento lá no Train Peaks. Que eu estaria dia 12 de outubro lá. E assim, mesmo... Diante de tantas conturbações, eu não parei, falei que ia parar, <risos> senti que tinha que parar, tinha que diminuir meus treinos, mas eu mantive em movimento. Fui pra Floripa ainda, na, meio que na obrigação, mas na esperança de que, cara, vai que eu consigo encaixar aqui, eu dou a sorte de rolar a vaga, sacou? Aí eu vou, consigo ajeitar tudo e me preparo para chegar bem em Cona. Alguém não foi o que aconteceu, né? Da mas não sorte. ficou longe, não, né? Não, não, lembro. Lá eu lá fiquei, não. longe eu fiquei, cara. Eu fiquei em 15º na categoria, foram 7. Acho que rolou fiquei até foram 12, 7. Rolou, rolou até 12, 12 é. Então, não fiquei... ficou tão longe. Não, é longe. Longe, eu digo, em termos de, de desempenho. Não, sim, tudo bem. Mas de possibilidade não ficou tão ah, distante, sim. não. Ah, sim. Eu fiquei acho que 15 minutos atrás do cara, do último que... É, você fica... Em, se você é, não vai, de repente... O teu tempo fosse pra décimo segundo? Sim não, e outra coisa, eu aprendi muito lá também toda Sim. prova você tem alguma coisa pra aprender tanto na preparação, quanto na própria prova quanto no, no pós-prova, né? Já que você até falou de treino feito é melhor que perfeito, até todo treino é né, uma oportunidade de aprender por mais que você não vá fazer como estaria planejado, né? Sim, mas o treino tem que ser feito de forma consciente, você tem que saber por que, que você tá fazendo aquele treino, pra que, que você tá fazendo aquele treino, a minha grande vantagem é que eu tinha um contato muito próximo com o meu treinador né? É, o eu, o eu mesmo treinador. Comigo mesmo, é, que isso também acabou, e eu acho que também muitas vezes é uma de certa desvantagem, porque eu fico eu monto o treino e depois eu fico discutindo muito mesmo comigo se eu faço isso, se eu executo outra coisa muitas vezes é interessante você manter uma linha então, ter alguém fora do quadrado pra falar, não cara, segue que tá tranquilo alguém que tá fora do, do ambiente né, pra enxergar o negócio de, de forma mais ampla né? A gente já Isso discute é... com o treinador, né? Eu imagino imagina consigo mesmo, né? Pois é, cara. <risos> Aí acaba que é uma cobrança dobrada. Mas acabou que no final das contas deu, deu certo, né? Aí foi, cara. Aí foi, pra, foi lá pra Floripa. Uma prova, fiz, a, fiz a prova lá em Floripa, eu falei, pô, vou dar um tempo no triato, botei bicicleta para vender, tudo para vender. Só que aí fui para correr Conrad, escorri aquele negócio, aí mudou minha cabeça, eu vi que competir era a minha vida. Eu gosto muito de competir, me sinto bem competindo. e Eu tinha que seguir firme no meu objetivo, porque eu tracei esse objetivo e eu conseguindo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí lá mesmo na Conrad eu comprei minha passagem para o Canadá para classificar, que era a última prova, pra né? Buscar que você, pra buscar a tentar. prova, para eu tentar, eu falei, meu irmão, vou fazer de tudo nesse último mês aí para polir, para fazer o que eu não fiz antes, dá para fazer, eu acredito, e deu. E resumindo, foi essa história, você conseguiu, por mais que não tenha treinado da maneira como eu gostaria, mas conseguiu permanecer em treino, né? Eu permaneci em treino, no, último, no mês ali pra, pra, pra Montremblant, eu consegui encaixar uma ah, sequência tá. de treino boa, sacou, que eu me senti seguro. Fiz coisas que eu não fazia antes, com uma atenção maior para a minha alimentação, uma atenção maior para a minha recuperação, que isso me ajudou muito no, no processo. E foi, cara. Aí acabou que eu consegui fazer, cheguei no, no melhor que eu podia. E eu trabalhei, trabalhei muito a minha cabeça também, a parte mental. tive uma evolução muito boa pra, diante de tantas intempéries que eu tive, para conseguir me manter focado, pensando no momento, no que tem que fazer para executar. É, mas isso aí você já contou no podcast anterior, Deixa para a galera ir lá. Beleza, foi aí. mal. É que senão não vai falando, cara. <risos> é, vamos aqui para a próxima pergunta, que inclusive foi uma pergunta que a galera do Instagram mandou, que foi o Vinícius Tomazinho, Tomazinho, alguma coisa assim, eu não me recordo agora que eu não estou com o nome todo dele aqui. É, falando de aprendizado ainda, mais lá de Cona, qual foi o grande aprendizado de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 Quanto mais é o terreno novo que a gente se insere, mais importante é a questão de planejar uma boa estratégia, de se organizar para diminuir os riscos de dar, Sim, dar ruim, né? de dar ruim e o se nível... você está indo para sua primeira maratona... E o nível é que você quer competir também, entende? É, que é um terreno novo também, né? Sim, Deixa dizer, né? exatamente. Se você colocar você no nível acima, né? quer competir com os caras. porque quem quer competir de boa, ah, qualquer coisa, três palitos, é só levar o cartão de crédito no, no bolso, você paga mais caro, você faz tudo mais caro, você compete de qualquer jeito, né?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 Você tá lá, você quer competir de forma diferente, né? É. Então você tem que se planejar de forma diferente. Agora se você encara toda a competição com esse nível de seriedade, de propósito, melhora ainda. E essa coisa do terreno desconhecido, né? Quando você voltar lá agora já não é mais um terreno desconhecido. Você Sim. já vai poder se ligar e se preocupar mais com outras coisas que não logística, que você já domina o que tem que fazer ou sabe o que precisa melhorar do que você fez. Né? Eu até lembro de quando eu comecei no triatlo. Até em provas pequenas ou longas, meu pré-prova, assim, era aquele total atenção para não esquecer nada, né? E tal, tá aqui as coisinhas separadas de natação, de corrida, de ciclismo e tudo... E depois de uns dois, três anos competindo, fazendo várias provas, eu lembro que chegava, chegava no sábado à noite, o que, é que eu tenho que levar? Já abri o armário, catava tudo. E normalmente assim, esquecia alguma coisa? Não, eu não costumava esquecer, não. <risos> Foi raro às assim, as vezes <risos> que eu esquecia, <risos> porque já era uma coisa que já estava. <risos> fazia pareceu. parte do meu dia a dia. Agora eu ia fazer um meio Iron Man, como o último que eu fiz que você me treinou, já era outro nível de cuidado, porque já era um terreno, digamos, novo e que eu não estava acostumado com ele toda semana, né? Como às vezes fazer uma prova que tinha aqui todo mês, ou cada dois, três meses da MKS de distâncias curtas, você está ali vivendo aquele dia a dia, né? É, é um ambiente diferente, você merece uma atenção maior, uma estratégia melhor, você não pode levar de, de qualquer jeito. Uhum. Esse que é o aprendizado lá em Kona, né, Beleza. e tipo, porra, mas aí se eu for falar de, de atividade? Não, eu vou botar a estratégia como o que eu aprendi melhor lá. Tá. Seguindo as perguntas aqui, Andrei, da Nayara também que mandou lá no Insta pra gente, falando da prova ainda. Qual foi o seu pior momento na prova? Cara, eu acho que meu pior momento foi, acho que acho que foi no quilômetro 29 mesmo ali da, já, da maratona. Tava ali saindo do Energy Lab, né? O famosíssimo. Que eu até pensei que era mais hardcore, mas o que é esse Energy Lab mesmo? O mundo fala? O Energy Lab, cara, é onde faz o retorno, digamos assim, da, da maratona, né? É um na local. A maratona só vai, vai, vai e depois volta. Mais ou menos, ela vai e volta, vai e volta, entende? Você faz primeiro uma parte mais plana, que é tipo um rolling reels assim, subindo e descendo, mais próximo ao mar ali, dentro da galera, dentro da cidade. Aí você bate ali, eu acho que é um, uns 6,5, 6 km, aí você bate e volta, ainda passando com as outras pessoas do outro lado da rua, né? Aí você pega ali, dá uma quebradinha pra direita e vai subindo, você sobe uma subidinha bem íngreme, eu não sei, deve ser uns 10% de inclinação, 12%. Por aí, que é a Palani, né, a rua famosinha ali onde o pessoal sobe, desce rasgando né, no final e sobe caminhando, digamos assim, porque em torno dos 14 km a 15 km até você atingir a Queen K, que é a, a, a rodovia que liga até o Energy Lab, que o Energy Lab ele próximo ao aeroporto de Kona, fica ali para fora, então você pega a estrada, você vai correr ali na estrada uns 10 km que é onde o pessoal acha que é um ponto mais, mais duro, porque tem menos gente na rua, aquela estrada meio que sem fim, calor danado. E quando você desce para o Energy Lab, né, você quebra para a esquerda, para descer para o Energy Lab, faz essa curvinha lá, que o Energy Lab é um laboratório de energia, onde eles fazem pesquisas de energia solar e tudo mais. Ah, agora ele chegou na resposta da minha pergunta, né? Porque eu, é, é, é. <risos> eu perguntei o que era isso você contou o percurso todo para chegar é, lá. porque acaba que o Energy Lab é muito mais do que um local de laboratório de energia, né? Bacana. <risos> do então, que é a é então a parte disso. mais difícil, voltando à pergunta inicial, foi esse 29, 29, você falou, da maratona? É, porque tava saindo lá do, do Energy Lab. Que aí, o que aconteceu lá, cara, deu um... bateu o martelo. A minha alimentação não havia sido das melhores, eu acabei... Não foi a prova que eu tava muito focado, não consegui me concentrar muito bem. Saiu é um outro papo. Mas aí chegou lá nesse lugar, nesse local, a perna deu uma tonteada, deu uma fraquecida, a vista deu uma escurecida e tal Aí você repensa, né? E você fala, porra... Porque esse é o pensamento que eu evito demais O que, que o cara pensa do atleta amador? Porra, já cheguei no, no, no mundial, daqui eu vou pra onde, né? Qual é a diferença de eu fazer 9 horas e 30 pra eu fazer 11 horas e 30? Porra, cara, na minha cabeça tem muita diferença Inclusive duas horas a mais de descanso. Né? <risos> Além disso, né? Ou então duas horas de sofrimento dentro da prova, Sim, né? Também. De dureza, né? Porra, 11 horas e 30. Se eu, tivesse, eu fiz 9h38. Se eu tivesse feito trinta h 38 eu não tinha tomado os 10 sorvete que eu tinha tomado, feito a massagem. <risos> Porra, duas horas dá pra fazer isso tudo. Eu tinha até pego a bicicleta. Aí, cara, voltando, aí vem. Ah, realmente, o que, que você tá fazendo ali, né? Aí me veio isso na cabeça, minha mente já tava, de certa forma, fraca, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz né? Sofri... no momento de sofrimento, numa prova, né? De corrida, de triatlo, o que, que eu tô fazendo aqui? O né? que, que eu tô fazendo? para que, que eu vou me esforçar? para que, que eu vou fazer? Eu falo, pô, meu irmão, tô nova vai, se eu cair duro aqui, até alguém me salvar, o hospital anota, né, mano? Se eu ficar internado, acontecer qualquer coisa, aí tu fala, não, vou me poupar, pra que que eu vou fazer isso, né? Eu falei, eu dei aquela andada assim Fica me questionando, não, meu, agora só vou andar Até o final, ah, dá nada, vai terminar Isso aqui, abaixo de 10 horas Acima de 11, tanto faz Não sei o que, né Aí quem entra aquela dura, né, do, do treinador Fala, meu, fala sério, né, que porra é isso aí que tu tá pensando velho Como assim, cara Não, não existe isso, tu vem aqui Pra fazer o seu melhor, tu vem fazer o que, o que é O seu melhor, é caminhar, beleza Mas tu não vai ficar caminhando aqui de, de bobeira Não, tu vai ficar caminhando fazendo força Se não tá fazendo força, corre então corre, meu dá pra correr, corre, dá pra trotar, trota Vai engatinhar, engatinha, mas fica em movimento, brother. vamos Tu vai fazer o seu melhor pra tu não ficar de mimimi depois Bora Aí eu falei, ali assim pro ponto de água, né Aí eu falei, não, vou correr até o ponto de água, lá eu caminho Fui negociando comigo, eu caminhei no ponto de água Cheguei lá e tem Coca-Cola, Gatorade, Gel, Escambau Aí fui tacando as coisas na cabeça, andando e tal pra não parar Terminou aquele, aquela fila de, de 15 metros lá, que é o, o ponto de água lá, 20 metros, sei lá, negócio né? grande pra danar. Bora, vamos voltar no passinho do vovô. Só o um passinho curtinho, trabalha o desequilíbrio, começa a focar no movimento, pá, postura, não pensa que tá cansado, não pensa em fazer força, só faz a força que necessária para você se deslocar, né? pra ir rápido. Aí fui engatando a velocidade de novo, fui concentrando, aí ficava naquele negócio, né? Tá cansado, tá cansado, tá cansado, tá cansado. Tá cansado. Eu falo, não, tá cansado não, mira em alguém, mira no outro, foca, respira, tenta distrair, mas como eu falei, minha mente estava um pouco fraca, eu não consegui, não consegui focar, eu não tava bem focado, então eu não consegui fazer os desvios mentais que eu havia feito em, em Mont-Tremblant, que, que me deu muito mais energia. Aí lá pro quilômetro 30 e, 30 e 37, acho que foi 37, eu dei uma quebrada de novo, que eu falei, não, naquele ponto de água eu vou parar. Aí eu parei, que até então do 30 até o 37 eu falei, eu vou parar de, não vou ficar mais parando, que esse negócio de ficar parando e começando a tá me lascando, vamos que eu quero chegar logo. Eu aguento aqui uma hora sem tomar nada, vamos, só tem que ir, não tem que parar. Só que aí no 37 eu tive que parar. <risos> parei mais um pouquinho, foi, aí chegou no 39, aí meu irmão, 39 só falta 3 quilômetros, né? Aí senta na bota. É. Eu aí me acompanha, senta na bota. Aí mesmo, vamos. Aí foi a parte 4, eu falei, ah seu desgramado Correu a parte 4 nessa hora, né, de vez? É, foi Mas a que ajudava também nessa hora? Não? Pra caceta, meu irmão, descida da palane, né, maluco Falei, meu irmão, agora vai segurar o tênis, vai segurar o músculo Depois a gente conserta o que tiver que consertar Depois a gente recupera, né? Depois a gente... Morreu ou com... não morro mais não? Não, agora não, não morre mais não Beleza, vamos aqui pra pergunta final Que é uma pergunta de muita gente, que inclusive tem interesse né? Acho que foi Lila mandou essa pergunta pra gente Óbvio que eu acho que vai ser uma estimativa e vamos tentar fechar talvez no escopo desse ano de 2019 até quando, porque se a gente for contar a tua história toda do triatlo e envolver toda essa história, vai entrar na conta também, né? Qual é o seu custo estimado financeiro o... para fazer a prova? O... Viagem, voo, alimentação, Vamos treinos. falar só do Havaí então? Do Havaí em si? Beleza. Só do Havaí. Vamos tentar porque... falar do Havaí primeiro. Cara... A viagem para o Havaí, né? É, só o Havaí. Vamos lá, começar do começo do sol da Havaí. Primeiro passa o cartão lá: 1.100 1.100 dólares, né? O dólar já vai, aproximado da vai, Estava uns 4, ficou. agora foi 5 mil. É, arredondado com taxas, etc. É, 5 mil de inscrição. 5, 5 de inscrição. Pay. Só que, como o cara é valente, né? Eu já tinha pago a, a, a viagem, a passagem e a, e a hospedagem. Em, em abril, antes eu fazer Florianópolis, eu não tinha vaga, mas já tinha passagem, porque eu sabia que eu ia conseguir essa vaga, eu só precisava dar prova. Só não sabia como e aonde. É, eu só precisava da prova. O nível eu já tinha, eu já sabia isso dentro de mim. Mesmo que os caras, ninguém sabe o que eu sei, então o pessoal ficava rindo de mim. Mas né? eu sabia que eu só precisava da prova. Aí, beleza. Passagem foi 3,80, 3700. Passagem pro Havaí. Em aí. reais. Em reais. Pegou é. uma promoçãozinha aí. Isso. Na hora Bota que eu vi a promoção foi. Vai... É, se se teve... fosse promoção, na média seria já uns 10 mil de inscrição e passagem já, né? Mas... Não, eu... se não, ah, não, sim, se não a fosse passagem, a é uma Passagem normal prova aí vai ficar em torno de 5 mil você comprando então, com... Na média seria 10 mil aí, inscrição e passagem é, já, né? É, é. Aí vai a hospedagem. A hospedagem eu encontrei uma hospedagem baratinha lá para os 8 dias. Ficou em e 2, 2,400 a hospedagem. Mas eu tava num quarto é, de uma casa, alugada assim. O quarto era bem espaçoso, era legal, tinha minha privacidade, mas eu não tinha ar-condicionado. <risos> então fazia um calor naquele negócio. Não é a né? Era até bom para me ambientar. não? não uma sauna, né? você, você alugou uma é, sauna. mesmo. Aí, aí entra a parte da estratégia. Eu tinha que ter passado menos calor, Na né? próximo já tá ligado. Para melhorar meu sono, que meu sono foi ruim lá. Né? Aí, cara, beleza. Tem isso, aí você bota aí uns 50 dólares por dia lá de, de alimentação, hidratação, pra você comer, aí 50 dólares, dólares por dia, 400 dólares, 400 vezes 4 e alguma coisa. 2 né? mil, 2 mil reais. Uns 2 mil reais, a gente já tá em quanto aí? A gente tava em 10 mais 2.500 aproximado disso, 13 mil. Aí, o, o nosso Ruben videomaker, tá o nosso gravador, está aqui fazendo a conta. R$3.200 até agora. R$3.200 até agora. Eu fui sozinho, né? Então Esse eu consegui economizar muitas coisas. Aí, meu irmão, se tu vai para feira do negócio lá para comprar não sei o que, para não sei quem, não sei o quê lá para quê, para você que quer comprar o mundo, que chega lá, porra, é triado, não tem as pecinhas que você não encontra aqui no Brasil, tem não sei o O cara fica doido, né? Então acaba que ainda tem, da viagem, R$3.200. 13.200 né? uhum. que a gente fez as contas e fechou. Pô, até que não é tão caro, né? E tal. Você tá indo pro Havaí, Mundial, são oito dias. Beleza, mas se você quiser, eu não aluguei carro. Uhum. O Marcelão tava lá e tal, me ajudou bastante nisso. Que aí, pô, me pegou no aeroporto. É, Marcelo o nosso amigo da, da BRT, Da de Brasília. Isso. Que aí ele me levou, se senão, senão eu ia ter que pagar a táxi, que era 30 dólares. Aí você já bota aí mais uns um, um 150 reais de né? deslocamento do, do aeroporto pro hotel pro quarto, meu quarto ficava 2 km ali da, da largada, do, do evento em si uhum. então eu fazia muito um deslocamento a pé também tranquilamente eu, isso foi parte da minha escolha pra não ter que ficar pegando carro e fazendo tudo mas no último dia eu aluguei um carro porque minha diária acabava 11 horas da manhã meu voo era 11 horas da noite, eu falei vou dar um rolê na ilha, alugo um carro muito melhor do que, e a diária de um carro lá sai uns 40 dólares que dá uns 170 reais, então é, botei 1500 reais Ô, Miquinho, só 15 mil reais, você, você fecha. Eu fechei essa viagem. 15 a 18 mil aí, porque tem, às vezes tem coisa que a gente não lembra. que É, é, ah. a, é o despacho da bagagem da mala? Da, não, não foi, é não que eu não. escolhi a, a, a ah, companhia que libera, American, né? que aí a América não cobra taxa, mas se eu tivesse cobrado a taxa, se eu tivesse comprado a passagem, por exemplo, pela TAM, teria que pagar o dinheiro da A América sendo, sendo parceira da TAM, eu ia ter que pagar 100 310, dólares. Né? Uma coisa assim. É. 100 dólares na, na TAM. Por trecho, né? Por trecho na ida, que é Brasília-São Paulo, eu ia pagar isso, aí ia subir. Depois, na hora que eu voltasse em São Paulo, que eu botasse na bike de novo na, na TAM, ia ser mais 100 dólares que os caras me cobravam. Ia ser é 100 reais, na verdade, né? Aqui, quando tá aqui dentro. Não é 100 reais, não. É, é. Quando tá aqui dentro já. São Paulo-Brasília, por exemplo. 140 reais. É, uma coisa assim. É. Mas enfim, vamos botar aí um negócio entre 15 e 18 mil, sem gastos extras, né? É, pra essa. Cara, é, é, é, redonda logo, esse negócio umas 20, velho, é, pronto, pronto. E... com 20 mil você vai é, provar é, isso, sacou? É. pra gente pronto. fechar essa conta, eu já vi um atleta profissional uma vez falando que a conta dele aproximada de um ano de dedicação, incluindo o Man era uns 100 mil reais. É, foi porque o Vinhal o falou pra gente, né? Quando ele acabou com sim. a gente. Então, eu, eu acho que é por aí mesmo, né? Aproximado é, porque é eu tô você... falando só de Havaí, é, velho, Você 29. contar aí umas duas provas, e revisão ó, de bicicleta, alimentação, exato, ter a bicicleta, exato. gasto com tênis, é eu muito não, gasto treinar. Eu a não, exato, eu não incluí alimentação, suplementação, a comida que eu, que hum. eu comi lá, porque você bota são 10 gel, 10, 10? Foram 10? Foram 14 jaizinhos, sachê de gel. Se eu fosse consumir o gel que estava lá, que estava em promoção, são 2 dólares o gel, então 40 dólares para comer na bicicleta, sacou? É então é dinheiro que vai indo, né fora os dias de treino que você tem que treinar, você tem que comer também no treino, aí mano, é, bota 20 mil aí que é mais ou menos essa é a conta, essa é a conta de, de ir para a e Vamos botar a conta aí de próximo de 100 mil, um ano de planejamento de treino né também, treino e provas que você faz intermediárias, talvez. A conta a gente não, tá aqui cara. estimando, pelo que ele falou, né? Mas eu acho que. É. Ah, eu não sei se Depende. chega. O pro atleta profissional. Que viaja mais, né? O bicho, bicho é mais pegado, né, cara? Porque ele precisa de uma alimentação mais restrita tudo mais. É, as provas, equipamento tem outro preço também. Então, fica, fica próximo disso. Mas para atleta amador, não sei se chega a 100 mil não, velho. Um ano de treino focado. Mas é grana. eu não, é grana. Na, na, na verdade, eu não tô querendo fazer essa conta, não, cara. É, porque, é complicado. Cara, aí três... você desiste, né, do é, criado. Quando porque, eu fiz, porra. acho que eu dei uma admirada por causa disso também. Pô, foram três Ironman. Foram é. quatro Ironman no ano, mano. E foram, foram três fora. Né? Um, todos viajando, né? Mas um fora do Brasil, né? Exato. É. Não vamos fazer essa conta, não. Vamos ser ela, feliz. Vamos fechar porque... sem ela. Quem precisa de coisas, né? A gente precisa de histórias. É, mas, né? mas aí depende de cada um, né? Quem gosta de um planejamento financeiro bem fechadinho, talvez queira fazer, Rapaz, né? Rapaz, se eu não tivesse planejamento financeiro, acho que eu não tinha conseguido fazer isso que eu fiz, não. Porque o digo que é assim, Corrida Perfeita de, me patrocina. É, quem quem <risos> gosta de controlar direitinho a conta, Sim, né? cara, sim, tudo é questão de escolhas, né? É. Tudo são escolhas que a gente faz. Beleza, pra gente fechar essa conversa então com a mensagem final que você deixaria pra quem tem esse desejo, muito além do triatlon em si, mas de um dia, quem sabe, estar em Kona, classificado pela via mais tradicional que é a vaga numa prova. Cara, vamos lá, velho. É, vamos lá falar um pouco de Kona, então Pra mim, o que que é Kona, né? É, Kona é o mundial do Iron Man, Onde o Iron Man nasceu Lá é onde o espírito corre do, do triatlon, digamos assim Não foi lá que começou, né? Foi no Lulu, mas Havaí em si é Onde a galera curte essa vibe, essa energia Muita gente vai lá só pra ver Tem muita gente que vai lá só pra treinar, pra estar tá com isso é Onde vários ídolos, digamos assim do esporte, né? Do Man já competiram Então você tá correndo Onde vários caras correram Você tá correndo ao lado de vários profissionais Coisa que outros outros esportes não permitem, né? Você correr ao mesmo tempo com um profissional Ninguém joga bola, bater a pelada junto com o... o o seu jogador preferido ali do lado. Você não entra em campo, na hora que o cara tá no intervalo, você vai lá entra em campo e joga, não e joga. A gente não precisa nem ir pra CONA, né? Qualquer prova de triatlo. Qualquer tem prova de triatlo tem, tem essa vantagem, você tem um contato com aqueles ETs, digamos assim, né? É, por aí. É, então você tem o um contato com essa galera que te estimula, né, que puxa o esporte para cima. Então isso é legal. É, você tá nesse ambiente, mas aí a pergunta que eu faço é para que que você quer ir pra CONA? Para que que você quer estar tá nesse ambiente? É só para ver esses caras, é. Né? É só para pegar um autógrafo, tirar uma foto, né? Para estar tá com os caras, ou é para estar tá sentindo um pouco do que esses caras sentem, essa energia de lá, né? A energia de lá, de você estar tá indo lá para competir, para fazer o seu melhor, para você buscar uma performance, sacou? Para você ver o que, que você pode fazer naquela ilha, naquela dificuldade, naquela lenda, digamos assim, que é o mundial de Conan. Ou se é simplesmente pra você colocar lá no seu perfil do Instagram que você é finisher Cona, sacou? Que você chegou lá em Cona e que você é diferente dos outros porque você foi pra Cona E eu acho que você pode ser diferente dos outros por ter ido pra Cona, sacou? Mas há várias formas de ser diferente a né? grande maioria simplesmente não, não sai nem do sofá, só de você ser uhum. um triatleta, só de você ser uma pessoa ativa, você um já é diferente, já, já é diferente mas qual é o desejo, seu desejo é simplesmente mostrar que você é diferente ou você sentir que é diferente, ou sei lá cara, cada um também sente uma coisa, mas pessoalmente para mim é para curtir esse negócio de fazer o um melhor do que uhum. eu posso fazer. né? É a Fernanda Keller, que é a nossa grande atleta, Todo já deixa essa, essa mensagem, vai, né? Que a, a paixão que ela tem por aquele lugar, que já ficou super bem classificada todas as vezes quanto profissional. E ela já está com cinquenta e tantos ela anos, foi... agora em 2019, e continua indo como amadora, né? tava lá esse ano, né? Você tava tá, lá mais competiu uma competiu uma com vez ela lá. Essa Daqui a pouco ela vai fazer outra prova, aí De Group, Pô, pra para ela classificar, vai estar tá com 70, com 80, vai estar tá lá competindo. É, e o legal dela é que ela classifica essa ela não é convidada. Ela, vai ela faz prova, a prova, faz, né? classifica tá certo que todo ano o desempenho dela tá caindo, mas pô, ela tá ficando velha, meu é, irmão. Todo tá mundo entendeu? cai junto, né? Cai junto, não tem pra onde ir, não, mano. E assim, se olha mas pra ela, ela tá com quase lá, 60, tá curtindo é... o esporte, é sacou? É o estilo de boa. vida, sacou? Porque eu vejo muita gente fazendo um Ironman ou então um não seja qualquer outra coisa, muito mais pra ter uma identificação. Para mostrar, Uma se eu crachar, né? Né? falar, ó, eu sou um Iron Man, para tatuar o M-Dot, não sei se você sabe, mas o M-Dot, é um o Mzinho, a marcazinha do é. o símbolo do Iron Man, é, o, é a segunda tatuagem mais tatuada do mundo. É mesmo. Só perde para a marca da Harley Davidson. É mesmo, sabia dessa? Né? A Harley Davidson é a primeira, o a símbolo do Iron Man é o segundo. Nossa. Então. É uma parada que entra na cabeça das pessoas. O Iron Man, o movimento, ele uma tipo, entra. uma comunidade muito forte. Né? Entra na sua. Tá, tem uma comunidade muito grande. Então é isso que eu falo: é pra que você quer? Pra que você quer gastar esses 100 mil pra chegar lá? É só pra isso? Ou será que é porque é uma transformação pessoal, real? Você quer isso? No, longe de mim, querer é, quantificar né? o que, que é melhor ou pior, se você fez certo só por classificar e para pra lá passear esse é problema seu, velho. mas eu, eu não quero isso, e meu irmão, eu quero buscar sempre Viver o melhor energia, do que eu posso fazer, essa pegar essa hora. energia, porque eu tenho certeza que eu não vou durar para sempre, então... Até que a gente falou da Fernanda agora há pouco, fica a recomendação para quem tem acesso ao canal off, na TV fechada, tá passando a segunda temporada da série dela lá, né? então dá para sentir bem essa questão do que é energia lá do Havaí, dá, então, eu vi dá. o primeiro episódio esses dias, ela foi visitar os vulcões e tudo, assim. É. Ela foge até um pouco da ideia do triatlo. Eu até entrei né? é com legal. ela lá na, na, na L Drive. Eu tava passando lá depois, assim, acho que foi na segunda-feira, depois da prova. Aí eu tava assim, tava, tinha uma mulher do outro lado da rua, assim, fazendo pose pra tirar foto, eu olhei e voltei, depois eu olhei de novo, é Fernanda? Eu falei, é Fernanda! <risos> Só que ela tava com um o cara do outro lado, filmando já. ela lá. <risos> Culpada com as fotos, né? É. Até quem sabe conseguir convidá-la pra um podcast aqui, seria Pô, legal. Pô, ser ia ser ia ser sensacional conversar eu, com ela, trocar uma ideia. Convidá-la, quem a conhece, tipo estiver escutando universo, daí, de repente, né? ela pode fazer Pô. o convite antes da gente. Pois é, cara, então, vamos lá, então, resumindo essa, esse negócio de ir pra Conor... Queira, queira e vai mesmo, sinta, tem um, saiba... Tem que o seu propósito. Tem ir, né? o seu propósito dentro disso e, pô, se for para passear, que seja. Show. Cada um tem sua vida. Valeu, Andrei. Fiquei com vontade de ir para Cona, mas provavelmente cobrindo lá ou trabalhando como voluntário. Cara, é, Enquanto é o atleta, velho. talvez na categoria 60, 65, <risos> alguma coisa assim. Não, não é assim. difícil não, cara. Não Brincadeira, é mas não. quem sabe essa vontade volta um dia. Por vai, enquanto, outros... A questão acho que é de prioridades, né? Por enquanto as prioridades são outras. Mas Exato. eu tenho uma vontade de fazer um Iron Man assim, eu falo Exato. brincando, mas. Aí, depois que eu tiver essa vontade, vinha um, uma vontade de cono, quem sabe? Mas acho que tá longe pra mim, que não. Tá bem longe de ter que nadar no nível que o pessoal é, é, mas, mas, mas, mas vamos dá, curtindo, né? vamos o.. Vamos curtindo, vamos curtindo. Tudo na vida é treino, tudo é. na vida é um momento. Você fazer, você tá com vontade de fazer. Porque uma das coisas que me pega, porra, que o nego me vê numa correria danada. Pra quê, né? Que eu me estressei tanto pra ir pra cama Só lá. pra cumprir um objetivo de ir, tá lá E porra, não cheguei nem na minha melhor forma, né? Pra ir pra lá, já que eu falo tanto de estar em forma, de competir Eu competi no que era possível, né? Mas é que... Porra, meu irmão, não sei Eu sinto que daqui a pouco eu não posso mais poder fazer o que eu faço O que eu gostaria de fazer Então enquanto eu posso fazer Eu tento fazer, eu tento realizar esses sonhos Porque, querendo ou não, eu preciso do meu corpo Preciso da minha saúde pra realizar tudo isso Então enquanto eu tenho saúde não sei o que pode acontecer depois, existem acidentes, existem problemas inúmeros na nossa vida que são fora do nosso controle, então enquanto eu tiver o controle de buscar os meus objetivos para realizar os meus sonhos anteriores... Ele podia aí, né? Tinha condições. É, é, porque eu não sei o que pode ser o dia da manhã, véio. então vamos aproveitar hoje. Beleza, porque é importante conseguir, né? E você também tem esse sonho e pensa também no amanhã que pode não existir, mas também não consegue não vai dar, dar um passo maior que a perna aí, né? Cada um sabe a perna é, que tem. Exatamente. Então, valeu, Andrei. <risos> Até o próximo. Bora. E um abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente nesse podcast hoje. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos lá, lado a lado. Uma corrida perfeita. E sempre com consciência, vá atrás do que você quer. Porque o nosso tempo tá acabando. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. É.